Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, a miarra evolutiva de peixes de aquário a peixes voadores. Uma comparação muito precisa foi feita uma grande descoberta. Comparação entre peixe voador e de aquário revelam segredos de evolução. Ou da evolução, como quiser. Para escapar dos predadores, o peixe voador pode disparar para fora d'água e planar por longas distâncias, devido às suas nadadeiras, peitorais e pélvicas emparelhadas, mais longas e rígidas que a dos outros peixes. Agirem como aer aerofólios em um triunfo peculiar da evolução. Criaturas que antes eram estritamente aquáticas. Se transformaram em seres temporaneamente invadores. Por meio de algumas modificações na forma corporal. Recentemente um grupo de pesquisadores. Liderados por Matthew R De Harvard Medical School. E do Boston children relatou a base genética para a evolução dessas teladeiras em comum. Por meio de uma combinação inovadora de técnicas, eles descobriram que mudanças em apenas dois genes eram suficiente para criar a forma corporal distinta de peixes voadores. Quando essas mutações ocorreram em uma espécie de peixe comum de aquário, suas proporções começaram a mudar de maneira semelhante. Quando começaram na EvoDevo, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, não pensávamos que seriam capazes de dar saltos na morfologia, com regras tão simples E fieres. O estudo apareceu na edição de 22 de novembro da Corrente Biológica. As descobertas são dignas de nota, em parte porque sugerem que sinais bioelétricos Dentro dos tecidos em desenvolvimento são apenas químicos morfogenéticos. Podem regular o crescimento e a forma das ladadeiras em desenvolvimento e possivelmente outras estruturas. O estudo, mais trabalhos anteriores também ilustram claramente como pequenas mudanças genéticas e às vezes podem produzir grandes mudanças morfológicas e tem consequências evolutivas importantes. Grande parte da diversidade insondável das formas animais na natureza surge de ajuste da seleção natural, com os programas genéticos, que controlam o desenvolvimento, ajuste no tempo e na velocidade, no crescimento de tecido podem esticar ou encolher estruturas, ou mesmo inserir e excluir ossos para criar novas adaptações que abrem novos nichos para as espécies. O Evo Devo, o estudo biológico desse, deste processo, tem uma longa história, mas apenas recentemente os pesquisadores puderam começar a sondar os genes responsáveis por essas mudanças. Para pesquisar a base genética da forma corporal do peixe voador, os pesquisadores do laboratório de R começaram sequenciando, comparando o genoma de 35 espécies de peixes voadores e seus parentes próximos a procurar por regiões do DNA que mudaram com rapidez em comum entre as espécies. Eles identificaram genes que pareciam ter evoluído sob pressão de seleção ou pressão seletiva. Essa análise comparativa a de permitiu aos pesquisadores procurar principais fatores que impulsionam a formação de novo tipo de corpo, explicou Just Rothering, biólogo evolutivo da Universidade de Konstanz, na Alemanha, que trabalha na evolução e desenvolvimento da diversidade de nadadeiras e membros. Mas como você vai descobrir se o gene realmente é a arma fumigante que faz a diferença? Você não pode modificá-lo nos peixes voadores, disse ele. Você tem que recorrer a uma alternativa. Consequentemente, a equipe de R se voltou aos peixes zebra, Daniel, Hélio. peixes de água doce, amplamente mantidos como animais de estimação e aquários comuns e também como animais de pesquisa. Sua equipe usou produtos químicos e raios gama para criar mutações aleatórias. Com mais de 10 mil embriões de peixe zebra, eles selecionaram aqueles que sobreviveram. à idade adulta, que busca de características e fenótipos adultos interessantes, essa abordagem era incomum, porque estudos genéticos de peixe zebra normalmente se concentram no desenvolvimento embrionário dos animais. Jacob Dainey. Um pós-doutorado no do laboratório de R. na época e seus colegas também examinaram uma coleção de peixes zebras mutantes, previamente selecionado com nadadeiras longas, para refinar sua busca por variante do gene, que pode estar regulando o crescimento das nadadeiras dos peixes invadores. Eles se concentraram em dois, o KCNH2A, uma mutação que faz a célula super expressarem os canais de potássio em sua membrana externa e a lat 4 a uma mutação de perda de função que desabilita a capacidade das células de transportar o aminoácido leucina. Os pesquisadores mostraram que em peixe e zebra, mutações da perda de função no transportação de leucina fazem com que todas as nadadeiras sejam curtas Enquanto a mutação de superexpressão nos canais de potássio faz com que todas as nadadeiras sejam longas, qualquer uma dessas mutações por si só produz um peixe desajeitado. Mas quando duas mutações são combinadas, o peixe zebra resultante tem nadadeiras peitorais empalhadas, longas e nadadeiras medianas, mais curtas, exatamente a forma do peixe voador. Uma mutação percentual, em alguns casos, pode resultar em lutadeiras muito mais grandes. Incidente, que recentemente lançou seu próprio laboratório na Universidade de Houston, não conheço muito outros sistemas em que se haja esse nível de simplicidade de termos em grandes mudanças na escala do tamanho de um órgão assim. O plano corporal do peixe voador evoluiu independentemente várias vezes em várias linhagens. E sempre contou com os mesmos tipos de mutações no transportador de leucina, no canal de potássio. As mutações de transportador de leucina nas diferentes linhagens são idênticas, mas causam a mesma alteração de aminoácidos. Uma pista de que linhagens independentemente acertaram o mesmo truque gênico. Para desenvolver uma forma, a natureza tem como alvo o mesmo gene específico em alguns contextos diferentes, disse Sara -me menami biólogo do Desenvolvimento de Peixe de Boston College, como a mutação do canal do potássio causa o um crescimento na nadadeira ainda é mistério, não é como uma interação receptor ligante, em que coisas se ligam ao receptor no interior da célula, viajam para baixo desencadeando a, a transcrição de algo, CR. Em vez disso, a superexpressão do canal de potássio altera o potencial de membrana em repouso e o pH do citoplasma, o que torna a célula mais ativa e responsiva. Como resultado, as células finas começam a exibir características de sinalização geralmente associadas a neurônios e células-troncos. É possível que as mudanças na sinalização celular alterem a forma com que a barbatana cresce? Disse R. Mas isso ainda é especulativo. Tudo isso é um terreno novo e fértil. E nós realmente não entendemos muito sobre isso ainda. Argumentou ele. Quando pesquisadores impediram que tons de potássio passassem para as células de nadadeira, na verdade negando a mutação do canal de potássio. Eles descobriram que isso bloqueava o crescimento das nadadeiras. Eles levantaram a hipótese de que durante alguns estágios de desenvolvimento, as células da nadadeira operam como sincício, ou sincício, a única massa citoplasmática, como muitos núcleos. Flutuando, pelo, flutuando nela. Nesse caso, os íons em potássio podem estar criando um campo elétrico que se estende em toda a barbatana, criando mais potencial para coordenação de sinalização de longo alcance, ele é seu morfogenético típico ou fator secretado. Que se é? outros pesquisadores também fizeram evidência de campos elétricos, podem desempenhar um papel subestimado na orientação na forma de desenvolvimento dos tecidos. O novo trabalho baseia-se em uma descoberta empolgante anterior sobre a evolução dos apêndices que veio do laboratório de R. em fevereiro de 2021. Um estudo realizado por Brent Hawking, Kathleen Henke e R. na Cell mostrou que a única mutação pode despertar um potencial latente para a padronização de membros em barbatanas de peixes zebra, embora os ancestrais dos peixes zebra tenham divergido há cerca de 450 milhões de anos atrás das linhagens que mais tarde deram origem aos tetrápodes. Dois estudos de outros laboratórios publicados online, como este nasceu, analisaram o genoma dos peixes com barbatana, raiadas e peixes publicados online, com da céu, analisaram os genomas de peixes com barbatanas raiadas e peixes com manados africanos, e sugeriram que a capacidade de construir membros estava presente no ancestral comum de todos os peixes ósseos. A barbatana peitoral de um peixe zebra normalmente se conecta ao corpo com apenas uma camada de elementos ósseos. Os radiais, Proximais, que se articulam diretamente com o ombro do peixe, mas no peixe zebra mutante que a equipe de R. descobriu em sua triagem genética dos novos ossos radiais intermediários, tornaram uma junção de radiais próximas. Os pesquisadores até descobriram músculos presos aos novos ossos. Portanto, com apenas uma mutação. Não estamos apenas fazendo um novo pedaço de tecido ósseo, estamos fazendo uma nova estrutura, e bem integrada, bem padronizada, disse Hawking. Esse tipo de retrocesso, o atavismo, que remonta a centenas de milhões de anos da evolução, revela quão antiga e compartilhada é a gramática genética para fazer nadadeiras e membros. O que o lab laboratório de Harris mostrou, este trabalho é realmente com potencial genético para fazer essas elaborações do endoesqueleto, ainda retido pelos peixes modernos, com naradeiras raiadas, e que este tem potencial de desenvolvimento para construir estruturas mais elaboradas nos laboratórios. Mais elaboradas, disse McMenning. Novos estudos continuam surgindo em outros laboratórios reforçando mais ainda o ponto de que nadadeiras e membros se desenvolveram sobre influência genética de mecanismos altamente conservados. Em novembro, do artigo na ProSetting of National Academy of Science, identificou o um gene, que regula tanto a formação de dígitos em membros de tetrapodes enquanto a estrutura bordas externas das nadadeiras. Naquele mesmo mês, o estudo da corrente biológica revelou que as patas traseiras alongadas de gerboas, minúsculos roedores bípedes, que podem pular, correr em velocidades extraordinárias, resultam em um gene que causa o um crescimento ósseo desproporcional de seus membros, não muito diferente do crescimento alométrico visto nas barbatanas de peixes voadores. Para Marcos Davis, um biólogo, biólogo evolutivo do desenvolvimento de Davis Madison, University, o acúmulo de evidência que membros de nadadeiras têm uma base genética desenvolvida ou partilhada realmente leva a uma pergunta mais interessante. De onde diabos veio o programa de desenvolvimento original? O programa de desenvolvimento de nadadeiras provavelmente foi modificado a partir de um programa de desenvolvimento, ainda mais antigo para outras partes do corpo, tinha que vir de algum lugar e não foi simplesmente construído da noite para o dia, disse ele, mas de milhões de anos. Então, que outra parte em construção do corpo foi modificado ao longo do tempo para construir esse programa de apêndices? Tetsuya Nakamura, um biólogo de desenvolvimento de Utgard, Universidade de Estuda a transição do peixe tetrápode. Suspeita que o programa genético para construir nadadeiras e membros emparelhados é derivada, derivado do desenvolvimento das nadadeiras dorsal e anal, que são ainda mais antigas que as nadadeiras emparelhadas. Lampreias, o grupo de peixes sem mandíbula, que evoluiu uma, pela primeira vez há cerca de meio milhão de anos, tem nadadeiras dorsal e anal. Mas nenhuma nadadeira emparelhada. Mas, embora apêndices e formas corporais e dispares tenham raiz da mesma antiga rede genética, Wolfering observa que as mudanças dessas formas foram transcrições importantes. O membro do é uma novidade evolutiva, ou definitivamente acredito nisso, disse ele. Consequentemente, resta muito aprender. Sobre o que permitiu as mudanças evoluir-se. A abordagem não convencional, usada no laboratório de R. que Davis elogiou como atípico e moderna. E McBenamin Mac saudou como criativa. É um turno de force. Aponta para uma maneira que os pesquisadores evodevo podem encontrar de respostas na busca por genes, que regula o programa de desenvolvimento. Os estudos costumam olhar certos suspeitos usuais, como a sinalização da insulina para alometria e genes, ROCS para padrões, membros e nadadeiras. Mas a equipe de R's adotou abordagem mais agnóstica, usando genômica comparativa e telagenética tendo é escala para identificar peixes com fenótipos interessantes e relevantes. Eles tinham que estar totalmente expostos a seguir de onde esse fenótipo os levava, disse Menami. Quando começamos a fazer as perguntas certas ao organismo, coisas inesperadas acontecem, coisas que não esperaríamos em fazer estudos clássicos de nível de população, disse R. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. Um grande abraço.